E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Máquia falando. E bora pra Doom. Esse é o Woj 10 Sectors, então são 30 fases, que elas têm mais ou menos 10 setores. Então são fases pequenas, com poucos monstros, né? Mas com bastante dificuldade aí, challenge pra gente, né? Então a gente vai começar a nossa gameplay na dificuldade Ultraviolence. E bora lá. Show. Checar, aqui está Tudo gravando certinho Está gravando, então Bora lá, pessoal Começar esse WOD aqui e eu comecei muito bem Já temos um monstro Único Perto de mim Talvez eu morra Talvez eu tenha que resetar o mapa Talvez É, eu acho que vai ser Bem difícil Porque agora temos outro tipo <risos> Esse Nemesis Ele é extremamente forte Eu acho que eu vou ter que trocar de mapa Porque com uma pistolinha Não tem como eu Tancar ele Viram? Ainda bem que Ainda bem que a cada novo jogo ah, Chega Ainda bem que a cada nova fase ele reseta aqui porque ainda não deu quick save né? porque esses antigos dooms, eles têm eles têm dessa por enquanto não houver um por enquanto não tiver um quick save na fase então ele fica ele fica voltando a fase com diferentes spawns dos pra mod, né? né complexo. Esses orbzinhos que eu peguei Os verdes eles dão armadura e os vermelhos dão vida, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu limpar Dá uns tirinhos aqui Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. E morreu <risos> Vocês viram como... Como pode Eu tô morrendo bastante nesse começo, gente porque meu a eu preciso de muita mas muita coisa boa para conseguir enfrentar um conseguir enfrentar monstros daquele tipo então esses sem os lendários enfim, eles são muito fortes pro que eu tenho agora nesse momento são pistolas dozes isso aí não mata esses bichos A fechou atrás de mim. Bem gostoso de saber, achou. Achou não tem cura. Consegui o que eu tenho aqui. Rizar porque não tem anúncios lendários neste lugar. Negócio assim aqui. Aqui, preocupado. Aê, matamos todos os monstros. Então, bora pra próxima fase. Uh. Pegamos uma. Matingan Explosiva Vai ser bem melhor para começar a próxima fase aqui Antes das gravações aqui eu tive um pequeno Pequeno problema com essa fase aqui Porque ela começou com uns inimigos bem fortes para mim Então eu não tinha como realmente jogar contra eles Não vamos gastar muita munição aqui. continua com essa arma aqui. Continuar essas barris aqui que aí já mata ele. Deixa eu. Não vou me preocupar em gastar muita munição aqui, senão me ferro depois. Uhum. Tem um anacotrô. É um Baby Demolisher. Bem difícil de lidar. Mas. Acho que se a gente stunar ele aqui, é ele morre. Trá. Tem mais um. É um dual que meu tronco. Mas nenhum problema pra lidar com ele também. Tá. Aqui atrás tem uma arma secreta. E é uma X. Muito boa. Shot de 6 canos. Uma armadura aqui atrás. Ah, o tiro. O tiro alternado dessa arma. Ele atira dois dois canos, como se ela fosse super shotgun do normal, tá? aqui nessa porta prepara a granada e atirar. bora arregaçar essa desgraça aqui eu tô cansado de refazer mapa sai daí essa arma aqui é uma das minhas preferidas Uh, insanity Esses ímpios aqui não dá pra brincar não, viu gente Eles Atiram BFGs então, Não dá pra gente brincar muito Por mais que eu queira então, Esse item Tem um phase, mas não existe mais Aqui Ih, eu preciso Tomar então, um Cuidadinho aqui, gostosinho, gastei um tiro mais, sem problema. Cerebral Imp, a gente também tem que tomar cuidado porque eles conseguem dar one shot na gente. Porque eles atiram com BFGs também. Acho que ele morreu, né? Então, vamos levar aqui devagar. Uh, nossa granada! Muito bom. Que é o que tem lá em cima, como a gente não sabe. Granada neles. Vamos ouvir o barulho. Nenhum monstro F. Vou lançar mais uns tiros só pra... Ai, meu Deus. <risos> e eu fui burro, mas também... Tem item de cor. Lindo lindo Bora, su Bora subir de Hexa Porque se tiver um monstro único aqui A gente tá basicamente ferrado uhum. Bom, tem mais uma Hexa aqui Nosso primeiro Revenant Mas Não é muito problema também Esse cara que tá atirando Ele é um pouco difícil de se lidar Mas Porque ele é um tipo de Revenant também, viu E ele atira com duas X's. É um pouco problemático se ele acerta a gente Faltam um poucos monstros é... Ok Aquilo é um monstro Nemesis Então vamos descer Vamos entrar nessa porta E vamos pensar o que a gente vai fazer Eu não tenho como lhe Dar com ele Então por enquanto Eu vou salvar a gente não tem que fazer essa fase de novo. Então vamos salvar aqui como máquina. Agora vocês vão ver como é difícil de se lidar com um bicho desse. Eu acho que ele está lá em cima. Se ele tá lá em cima, é um pouco mais fácil de lidar, porque eu vou ficar atirando com a essa granada até não querer mais. Ok, ele desceu. <risos> Um stealth trooper Então Temo. Deixou Morrer Deixou morrer Basicamente Tá, vamos preparar uma armadilha para ele aqui então Eu vou fazer ele descer Aí eu tento matar ele Que a gente Tá forte Mas não tá Então Vamos colocar umas minas aqui para ele pisar vamos rezar para dar certo vamos tirar um pouco para ver se a gente pega ele e eu me matar né porque hum, vamos armar uma armadilha aqui na real que aí qualquer coisa eu volto para pegar granada isso aqui Eu acho que eu não estou acertando ele. Eu tenho uma coisa com pra... que ele desceu. <risos> é assim mesmo, gente. Bem difícil. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui para ele bater. E aí eu vou colocar isso aqui. Aqui, porque ele vai cair nas minas lá em cima E ele vai descer Como ele é um stealth, a gente não consegue enxergar ele direito Vamos ver se ele vai descer Ok, ok vou voltar eu vou voltar eu não, não tanco esse cara não ele é muito forte para para o nosso nível no momento então eu vou pegar um pouquinho mais de de nada eu vou com certeza vocês vão me xingar mas eu vou ficar salvando porque contra esse carinha aqui não dá ele já tá com pouca vida Aqui é o que a gente faz? Eu tenho três granadas, vou colocar elas aqui. E ele ficou enraged, agora é um problema. Eu consegui desestabilizar ele. E verem como é difícil. Bora aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais de munição. Ele vai morrer agora. Usei um item ali de munição. Aqui. Ele vai entrar. Ele gosta de mim, ele vai entrar. Graça não morreu. Vou lá de novo. Boa. vou, colocar as aqui. E, vou esse aqui. e colocar esse. Já vencer! Eles conseguem abrir a porta, tá? Então. Eu acertei. Eu não é não? Tu é. Ok. Vamos ver se assim a gente consegue derrotar ele. Acho que se ele passar na minha frente, porém eu consigo atirar no pé dele. ele passa muito rápido. Esses gêmeas é muito difícil de acertar. Então vamos lá, vamos.. Vamos. Ser babaca com ele também. E ele não morreu. <risos> e aí? Bora fazer de novo. Ai! De novo. Se provou que a gente consegue fazer alguma coisa, então.. Agora tentar. Vou ficar aqui um pouquinho quieto que agora é a concentração dos campeões. Que claramente não dá certo. assim mesmo, viu pessoal? bem difícil enfrentar um Nemesis somente com pouca coisa. E ele teleportou, vai saber para onde. Ok, assim. Parece que eu tô conseguindo dar um dano nele, né? então vamos manter dessa forma Outra coisa, a gente pega um pouquinho mais de munição lá atrás 16% Dá para ver a vida dele ali do lado, tá pessoal? 7% Tomara que ele não vire vexed 5% 3% Eu acho que eu vou ouvir uma aleluia, não vou? 1% Eu tô suando Claramente suando Matei Aí, Porreta Falei que a gente ia conseguir, falei para vocês que ia ser fácil você derrubou um shard pra gente Derrubou um Puta monte de coisa Aqui agora pra gente pegar E só tem mais dois monstros Então eu vou salvar Porque eu não sou obrigado Vamos ver que arma é essa Que ele pegou ah, Não sei vai saber não sei. Sai daí, maluco Isso daqui é uma arma existe, tá? Uh, olha ele veio. Ok e eu tenho uma arma Nemesis Isso daqui é uma Nemesis Double Barrel, tá? Então... Extremamente forte É isso, pessoal! A gente enfrenta o nosso primeiro Nemesis Bem difícil pra vocês ele, Como é a dificuldade desse jogo A gente precisou fazer umas táticas nada a ver contra ele Então... Os vídeos vão ser dessa maneira Então ó, algumas mortes aí, ó Realmente tive de cortar porque, meu, é muito embaçado, então, talvez eu deixe aí um pouquinho pra vocês, um pouquinho mais rápido aí, pra vocês verem o meu sufoco aí. Então, é isso, pessoal. Aí no próximo vídeo a gente começa a próxima fase aí e bora pra frente. Valeu!